Se você não tá livre para poder experimentar, é porque você não aceita a vida como ela é. E aí você morre de medo. Quando você tem muito medo, o que, que você quer? Você quer optar pelo certinho. Pelo, pelo seguro. seguro. Pelo seguro. isso não é nada seguro. Porque se um cliente desse falar assim, tá, mas onde é a tua loja? Eu vou falar, eu não tenho loja. Ah, Gustavo, mas você vai perder a venda. Tá bom. Porque eu vou conseguir vender para um cara que não vai perguntar isso, ou vou vender para um cara que fala, não, cara, a gente tá começando... E é isso, a gente tem o um melhor serviço, o um melhor... Cara, eu tenho tudo de bom pra te oferecer, eu vou resolver teu problema. Eu vou perder? Vou. Mas eu não precisei gastar 100, 120 mil, 200 mil numa loja. Eu não comprei estoque de produto. Seu risco é baixíssimo. É baixíssimo. E aí, no meio do caminho, se essa empresa, que é o que eu imagino daqui a seis meses vai estar faturando 100, 200 mil reais por mês, dando 40, 50 mil de lucro, quanto ela vale? Um milhão de reais, 800 mil, eu não sei. É, e principalmente porque ela tem um custo baixo. Lucro... Em... Exatamente, ela tem, ela uhum. tem um, um lucro muito grande uhum. E isso faz a empresa ter um, um, um múltiplo do lucro dela muito maior Exato. Então tem gente que fala assim Ah, vou vender por três vezes o lucro Cara, mas uma empresa que tem um custo baixo A pessoa que pegar, ela pode escalar essa empresa muito mais Exato. Ter uma receita ainda maior E em, se você vender por oito vezes uhum. o lucro para dar um payback de oito anos Talvez essa pessoa consiga em dois Exato Porque ela vai lá e escala Exato Principalmente, é, eu lembro que eu vi uma história Que... Que não sei se foi Flávio Augusto, eu acho que foi, pela história que eu, eu lembro. Que ele vem, quando ele vendeu a WhatsApp, ele vendeu junto com um plano de expansão. É genial isso. Do tipo, é cara, tá aqui é o WhatsApp e tá aqui o plano para você expandir nos próximos 10 anos essa empresa. Lindo. Cara, vale muito mais, né? Vale muito mais. E agora o cara sabe quanto que ele vai ganhar daqui a 10 anos com aquele plano. Exato. E aí, o que que eu penso, né? Esse negócio, esse modelo de negócio. Ele é uma oportunidade, mas não é uma baita oportunidade não. Tem um monte de empresa no mercado. Uhum. Só que o que, que acontece hoje? A maioria das empresas não sabe anunciar direito. E as que sabem anunciar não sabem vender. Não atendem. E as que sabem vender não cuidam do financeiro. Exatamente. A, <risos> a grande maioria é essa. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho habilidade com anúncio, eu tenho habilidade com venda, eu tenho habilidade com gestão e eu sou excelente. O que, que acontece? Que, que você quer dizer que eu sou excelente? Cara, eu faço, coisa coisa é. eu faço as coisas direito. Eu faço as coisas direito. Eu faço as coisas direito. Você, você, você, de, você eu entrego pela excelência. Eu né? prego pela excelência. Eu prezo pela excelência. Tipo assim, eu não sei fazer qualquer coisa. Tem que ser correto. Então se você entrar é. lá, você vê os... Ah, mas você abriu um mês. Sim, quando passar de cento e poucos mil, eu vou abrir um CNPJ, mas eu comecei pequenininho. Sonhando grande. E detalhe, esse negócio abri uma cidade. Eu posso abrir ele em qualquer Porque outra ele é local, cidade. Né? Ele é local. Eu posso abrir ele em qualquer outra cidade. Eu só preciso de um parceiro. Para executar. Um. Que legal. Ou seja, eu tenho agora um modelo Dois se exatamente. Se eu conseguir fazer esse negócio funcionar e vender 100, 150, 200 mil, ele pode vender mais. Ele tem capacidade para vender mais numa cidade de um milhão de pessoas. Eu replico ele. Eu só preciso de um parceiro. Eu faço uma cópia da campanha, uma cópia do site e eu tenho. Ah, eu sou o cara mais inteligente do mundo, porque eu fiz isso? Claro que não. Qualquer um pode fazer isso. Só que o pensamento, o comportamento que ela tem eu preciso de ter tudo, eu vou ter que gastar com peça, eu vou ter que gastar com... Não, você pode. Mas como é que você conseguiu o parceiro, Gustavo? Adivinha. Como é que eu consegui o parceiro? Ligando. Anúncio no Google. Não? Não, buscando no Google. Ligando buscando e conversando. Entrevistei quatro, escolhi um. Aquele que eu achei que tinha o melhor caráter, que tinha um... Que tinha uma... Sei lá, entrevistei o cara, falei, vamos lá. Mas, mas você fez busca no Google? Como que foi? Busca no Google. Né? Busca, liga, pergunta... Entrevista. <risos> Entrevista. <risos> Fala assim, cara, olha só, eu não tenho nada hoje. Eu não tenho nada hoje, mas eu sou bom pra caramba de anúncios. Eu vou fazer esse negócio vender. Tu só vai ganhar comigo no sucesso. Eu só preciso que tu seja meu parceiro. Tá bom? Tá bom. Assim mesmo. Simples assim. Simples assim, igual o arroba, né? Simples assim. Só que isso, as pessoas desvalorizam. Desvaloriza. Mas quando vender essa empresa por um milhão, aí vão começar a acreditar. As pessoas elas acham que para algo ser ter valor, ela precisa ser com, complexo. complexo, tem que não. ser difícil. Eu odeio o complexo. E é o que eu sempre falo, lá na própria consultoria, ficou complexo demais para, para, para. Que, tá ah, é para que tá errado. Para que tá errado. Isso aí. Cara, o simples tem um livro, né, do, acho que se não me ah, engano, é, do, do Einstein, que ele fala é, se você não sabe explicar de maneira simples, é porque você não entendeu direito. Boa. É Boa. isso. É, é muito é isso. simples. Só que o que acontece? O pensamento das pessoas é julgar uma ação dessa. Por exemplo, provavelmente a gente vai ser ouvido por muitas pessoas aqui, alguns vão julgar, tá maluco, nunca vou ser capaz de fazer um negócio desse. Porque internamente, ela acha isso, sei lá, um crime. É, do tipo, é aquela pessoa e fala, ah, mas isso aí não é um negócio. Isso aí não é. é um site com um mês isso não é um negócio. Isso não é um negócio, não é, é, isso é. é isso aí. O negócio tem que ter Realmente. uma estrutura, isso mesmo. Mas, isso, mas, porra, isso. esse negócio das pessoas criticarem, o que é simples e muito comum. Eu apresento pra você o resultado da empresa, não tem a folha. E é o suficiente. Claro que é. É isso aí, porque eu claro quero que ver é. Que é. o número, não a, a, as flores em volta. Exatamente. <risos> Da onde vê essa complicação, né? Tem um livro incrível que chama O Óbvio que Ignoramos. Eu não lembro de que iniciar é do Ryan Roliday. Tua. Chama O Óbvio que... Cara, ah, é um livro incrível, assim. Uma literatura incrível pra você parar de ignorar o que é óbvio. E detalhe, no meio da nossa operação... <risos> Não tenho certeza. A gente vive ignorando o que é óbvio. Cara, é muito simples, né? Eu pegar, cara, eu vou olhar pro mercado, inclusive eu tô igual um gato olhando pro mercado. De novo, porque eu abri esse negócio, eu já quero abrir mais umas duas esse ano de negócios diferentes. Então eu tô olhando pro mercado, cara. Eu saio de carro olhando pro mercado, isso aqui. Como cara. esse cara, O tempo todo. A minha cabeça tá o tempo todo nisso. porque Não tem nada que eu amo mais fazer do que isso, cara. Abrir empresas e vender. Isso pra mim, assim, é um... Que legal. Ne... Eu criei isso, cara, e agora tem gente querendo comprar. E tem uma outra coisa que você falou para mim também. Conrado, eu não quero ficar com essa empresa até ela faturar 10 milhões de reais tá por mês. Majuco. Quando ela faturar X, eu vou vender por tanto... Quando ela faturar dinheiro, 10 milhões, sabe o que eu estou fazendo? Eu tenho 238 funcionários. E eu nem sei se ela vai valer isso, sabe? Eu vou ter um passivo de 3 milhões se todo mundo resolver ir embora. Tem muita coisa aí, cara. Eu penso assim, entendeu? Eu não quero. Eu posso conseguir os 10 milhões montando 10 operações 10 vendendo cada uma por um milhão. E ter liberdade. Porque pra mim é um grande valor. Isso. Que não é pra todo mundo. E então tá tudo bem. Isso é uma coisa do Gustavo, né? Andar de chinelo, essa coisa. <risos> Legal.